O Bitcoin tem demanda, tem suporte, tem risco retorno, sobre isso que eu quero falar aqui agora para vocês no vídeo de hoje. Vamos dar uma olhada então galera, não se esqueça aí de deixar aquele like para apoiar se você gosta dos conteúdos do canal, se inscreva e ative todas as notificações. Então vamos dar uma olhada no Bitcoin Tá está interessante galera, está bem interessante aqui, Tá, tem uma, algumas coisas que eu quero falar para vocês aqui no gráfico semanal. Tá? E também e tempos menores aqui também. Então, antes eu vou começar pelos tempos menores aqui. Vamos dar uma olhadinha aqui que eu estava de olho ontem aqui para o Bitcoin. Passar para o gráfico de uma hora aqui galera. Tá? E olha só que interessante. Ontem, deixar essas médias aqui rapidamente. A, a gente teve aqui então esse rompimento do RSI de uma hora. né Rompemos para cima aqui. Vou até apagar esse canalzinho aqui temporariamente. porque Estou estudando aqui esse possível canal que a gente pode formar para o Bitcoin. Uh, então a gente rompeu esse, esse RSI aqui para cima, montamos o suporte nele aqui ó, e o Bitcoin está fazendo algo que é interessante, né? que é esse, esse, uh, né? esse, esse, esse fundinho aqui pessoal, né? com divergências no RSI, que eu comentei para vocês inclusive ontem no Telegram, quem está acompanhando os chats do Telegram que eu participo ali, eu falo oh, pessoal, tem divergência no RSI, a gente está pegando aqui, né? tendo uma força aqui o Bitcoin montando esse, essa base aqui. Tá? Então nesse momento a gente tem, na minha opinião... A gente tem sim um suporte aqui nessa nessa nessa zona aqui dos, dos 22, deixa 22.700 dar uma olhadinha aqui ó 22.700 é temos um suporte aqui montado tá interessante uh, tá galera então assim a gente tem agora a partir de agora a gente tem uma região para a gente avaliar de colocar né stop para o Bitcoin tá então é isso que eu quero dizer para vocês aqui agora né? essa região que a gente teve muita demanda né? quem, tá, quem tá acompanhando o TRDR sabe o que eu tô falando aqui a gente está vendo aqui tem muita, teve muita ordem de compra aqui nessa região aqui, pessoal, ó, bastante demanda com as sardinhas vendendo aqui também nessa região, tá um bom sinal. E quando a gente aqui faz um rompimento para cima, aqui tu numa hora, né, mas pode ser também. A gente vê aqui o um rompimento para cima com o open subindo e o long Ration caindo também, tá, pessoal? Então tá interessante o Bitcoin aqui, tá? Eu aqui já tô menos, tô bem menos bearish do que ontem, tá, galera? É, é, então acho que é interessante você sempre Tá, e dispostos a mudar a opinião de vocês quando vocês vão vendo a, a, o preço aqui. Tá? Eu acabei entrando no short ontem aqui, pessoal pessoal né, consegui é, realizar aqui esse short tá é, com, essas, com, com essas divergências aqui acontecendo, o Bitcoin formando aqui um possível... Né, pegando suporte aqui nesse RSI, realmente não dá para ficar aqui brincando de short nessa região, tá galera. Então, aqui agora, é, o que está que interessante para o Bitcoin? Né? Quem está interessado aqui em realmente em ficar em long, pessoal, olha só isso aqui. A gente tem esse suporte nessa região, está formado. Então aqui a gente tem uma região para colocar stop loss. Tá? A gente tem aqui agora um risco retorno para o Bitcoin. Então qual que é o nosso risco aqui agora? A gente tem um risco aqui, quem quiser comprar nessa região, até aqui a região, ó, se eu botar aqui um stop nessa região dos 22.600, a gente tem um risco aqui de 2.8%, né? 3%. Mas a gente tem sim, galera, um retorno aqui grande se o Bitcoin conseguir pegar força em balo aqui tá então é bom de pensar eu sei que a gente tá nessa bandeira aqui de, de, de baixa tem que ter ciência disso aqui tá obviamente mas não é porque está nessa bandeira de baixa que a gente vai necessariamente romper para baixo tá isso é importante vocês terem ciência disso né e a gente já tá aqui numa capitulação bem grande aí bem forte né quem não tá acompanhando também aí tá eu, eu acho que é importante vocês olharem inclusive ontem postei no telegram Sobre as análises aqui do on-chain, infelizmente aí, o nosso amado mestre, aí professor Digar, não está disponível para fazer as análises on-chain dessa semana. Né? Uh, então o que eu recomendo vocês também ficarem de olho é no canal aqui da Glassnode. Tá? Eles soltaram uma análise uh, de vídeo uh, ontem, aqui, se não me engano, deixa eu dar uma olhadinha aqui, foi ontem esse vídeo. É, foi ontem esse vídeo aqui ó tá aí também tem a tradução dessa análise aqui para português tá galera então vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo tá todos os links fontes que eu uso aqui vão estar tá na descrição do vídeo dá uma olhadinha nos links todos ali tá então, eles estão falando aqui que realmente teve uma capitulação muito grande aí também, tá? E é bem interessante essas análises aqui, vocês ficarem de olho, tá bom? Então, não é porque a gente está aqui nessa bandeira de baixa que a gente tem que necessariamente romper para baixo, tá? Isso é importante ficar ciente aí. Tá? E nesse momento a gente tem aqui, já tem um risco retorno interessante o Bitcoin para poder aqui avaliar de se posicionar em long, tá bom? Então, para mim, pessoal, que eu tô de olho aqui agora, se continuar esse cenário uh, uh, otimista aí, tá? Eu vou falar um pouquinho sobre esses pequenos também, o índice dólar a gente pode sim nessas regiões aqui avaliar de uh, né, buscar compras aqui tá sim porque não né? se, se expor aqui um pouco mais essa região com o stop aqui abaixo né e quanto mais próximo nosso stop ali a gente pode ir aumentando a mão e acho que tem sim existe sim um risco retorno interessante aqui para o Bitcoin tá isso aqui tá bacana gostei de ver esse rompimento aqui com suporte no RSI aqui numa hora tá galera então a gente poderia formar esse canalzinho também aqui fiquem de olho tá é um canalzinho que a gente pode formar também tô de olho aqui para o Bitcoin Uh, retestar essas regiões aqui próximas, ele de... tentou beliscar aqui, ó, nessa região dos, dos 27 23.600, né? Então a gente pode vir testar aqui de novo essa região dos 23.600, formar esse canalzinho aqui ainda, tá? Então uh, vamos ver, vamos vou acompanhando aqui, vou atualizando vocês. Participem do Telegram, link aqui abaixo, que qualquer novidade eu aviso, tá, galera? Então. Para mim que tá é interessante, inclusive montando suporte nessa região aqui, ó dos, nesses candles que eu comentei para vocês aqui, ó, que eu comentei para vocês que tem suporte nessas, nessa faixa aqui. tá Então a região dos 23 é muito importante, 23 mil dólares, até a região dos 23, 22.700 ali é uma faixa de, de suporte uh, bom aí para o Bitcoin, né inclusive eu fiz um vídeo falando para vocês por que, que essa região ela é importante. Né? e de a gente segurar aqui tá galera então a gente tem sim que agora nesse momento um risco retorno interessante para quem quiser tá posicionado em compra aqui tá então que é o tô avaliando aqui de me expor mais essa região aqui agora tá com um stop aqui abaixo dessa região dos 22.700 tá bom então esse é o primeiro ponto que vocês têm que ficar de olho aí né acompanha aqui o, o Uh, vamos, vamos acompanhando aqui, eu vou atualizando vocês. Tá? tá, mas André, aqui a gente tem, tem resistência aqui, 50% de Fibonacci, 0,8% aqui. Caras, sim, vamos voltar aqui para o semanal, a gente tem uh, essas resistências aqui, tá obviamente vai ter. Só que é o seguinte, galera, a gente está bem afastado também dessas médias aqui. ó A gente está montando suporte na média de 200 semanas, primeiro ponto aqui, vamos puxar essas médias aqui. A média branca é a média de 200 semanas, tá? a gente está montando suporte aqui nela, ela está aqui agora na região dos 22.877%. Tá? então aí é outro motivo para a gente colocar um stop um pouquinho mais abaixo se a gente perder a região dos 22.700 né? eu diria até 22.600 quem quiser aí arriscar um pouco mais tá? eu acho que daí a gente fica, fica complicado a gente está muito afastado das médias de 20 aqui as semanas exponenciais e médias simples ó. então nós estamos aproximando dessa região aqui, a região dos 28.900, dólares. e a gente tem um gap aqui ó. <coughs> desculpa enorme aqui no VPVR, pessoal, não tem muita negociação nessa região aqui, a gente tem um gap gigante aqui, ó. Tá? então a gente vai ter resistência forte aqui mesmo nessa faixa aqui dos 28, 29, então existe sim esse risco retorno para o Bitcoin, a gente pode vir testar aqui porque não essa região, tá? antes de diante continuar aqui uma possível queda aqui tá a gente vai tem que avaliar com, como vai ser aqui dependendo aí do macro e também da, da SP500 a questão que me preocupa obviamente que eu comentei para vocês ontem tá que é um, um fator que tá me preocupando é o indicador aqui da né o a, a cartelação dos mineradores que continua aqui agora nesse momento a gente tá ainda aí em andamento tá pessoal e na minha opinião a gente tem mais um mês aí tá então é difícil o Bitcoin pegar força quando isso aqui tá acontecendo tá a gente tem um espaço maior para isso aqui ainda capitular tá vou ver se eu estudo um pouquinho mais de detalhe aqui para trazer para vocês aqui que eu posso, que a gente pode esperar mas geralmente esses essas capitulações elas demoram um pouquinho mais tá pessoal tem algumas que são curtas mas podem demorar bastante ainda então tá? isso aqui me preocupa aqui tá me deixa um pouco com um o pé atrás para ficar é, realizando as compras né é, então tem que avaliar aí na mão que você está entrando tá tu botar tudo na balança e avaliar bom com tudo isso que eu tenho na mão quanto que eu posso entrar aqui fazer uma compra nessa região com stop enfim isso você tem que fazer né, e gerenciar aí o seu seu capital né basicamente como eu faço aqui vou botando é tudo a balança e vou vendo aqui né o meu meu minha exposição meu grau de risco e vou conseguindo aqui assim fazer né poder dormir tranquilo pessoal basicamente isso tá uh, não dá para ficar 100% vendido 100% comprado tá é basicamente isso você tem que avaliar aí o né, quanto você tá, que tá exposto aqui agora no mercado. Vamos falar aqui rapidamente sobre a SP500 aqui, tá? E depois de repente eu volto aqui olhando aqui alguns outros indicadores, eu vou falar sobre a SP500 e também aqui o índice dólar. Lembrando aí pessoal, eu vou deixar link aqui abaixo na descrição para você criar a conta na PrimeSBT e aproveitar aí esse cupom ainda de, de até 7 mil dólares aí que você ganha, muito fácil criar essa conta, é uma corretora fácil de usar aí tá? Abrir suas, suas ordens aí. Então se você tiver qualquer dificuldade para criar sua conta ou então conseguir aí esse bônus, manda mensagem para mim, a PrimeSBT é uma corretora premiada, eu tenho contato direto direto com eles aí eles estão apoiando inclusive meu canal para continuar fazendo conteúdos aí para vocês Beleza então links aqui abaixo para quem tem experiência com Mercado Futuros Beleza pode contar comigo aí se tiver dificuldade para pegar o cupom eu tô ajudando aí já quatro cinco pessoas aí né, para pegar esse cupom aí né tirando as dúvidas tá galera então é essa questão toda aqui tá a gente tem aqui agora apesar de estar nessa bandeira de baixa a gente tem esse potencial do Bitcoin testar essas, essa zona aqui tá dos anos 28 29 então, esse aqui é a questão toda. A gente tem, tem essa. Tem essa. Desculpa que minha mouse aqui dá uma travada. É, aqui tem o. A gente tem essa linha também aqui dessa. Essa linha de tendência aqui também, essa LTB, tá, que está so, so, tá também servindo como uma resistência aqui do Bitcoin. É, então, se a gente romper essas regiões aqui dos 24, 1500 de novo aqui, pessoal, a chance é grande da gente conseguir. Né, buscar essa faixa aqui, por que não, dos 27, 28 mil dólares, tá? Então, fiquem de olho, acompanhem esse, esse canal, obviamente, tá tem que acompanhar ele aqui, é, é, é, é, tem que ter cautela, obviamente, não dá pra querer se afobar, mas se a gente conseguir pegar embalo aqui agora, pessoal, romper essas regiões aqui, a gente vai testar, na minha opinião, aqui, por que não fechar esse gap da CME, tem um gap gigante aqui, nessa zona aqui, tá? Inclusive, a gente tem mais gaps aqui também, ó, vamos olhar aqui outros gaps que eu quero comentar pra vocês. É, eu vou puxar o gráfico da CME aqui rapidinho. E eu acho que é interessante a gente olhar. Deixa eu só puxar aqui minha, minha, minhas listas completas aqui. Acho que essa aqui. Tá aqui, ó. Então, tem alguns gapzinhos da CME, pessoal. Tem gap aqui ó, nessa região também. A região dos 20... Deixa eu puxar aqui minha ferramenta de gap para facilitar meu trabalho. Opa, peraí que eu botei a ferramenta errada. Aqui tem um gapzinho aqui, ó. Que o Bitcoin não fechou ainda, que até a região dos 24 mil dólares aqui, tá? Temos um gap da CME. e tem um gapzão aqui também, ó, nessa região aqui que eu comentei para vocês, inclusive deixando o meu gráfico, esse gap aqui aberto, tá? Então o Bitcoin poderia voltar aqui e fechar esse gap também, tá? Então, esse é a questão do, do risco que eu estou falando para vocês. A gente tem um risco aqui. Nesse momento, na minha opinião, ele é relativamente pequeno, tá? Para um retorno que pode ser grande, a gente buscar a região dos 28 aqui, tá bom? Então, essa questão toda, assim, que botar na balança e avaliar, tá? Eu tô avaliando, de me, expor, me expor um pouquinho mais nessa região que agora, né? Botando esse stop aqui abaixo. Se a gente perder, acho que a chance é grande da gente é, voltar ali, né, para as regiões, a região dos 21, ali, tá? Mas por enquanto, pessoal, a gente montou uma base de suporte aqui nessa faixa dos 22.700 dólares, que é muito bom aí para o Bitcoin, tá bom? Então, SP500 e índice do dólar, vamos dar uma olhada aqui, então, nisso aqui. Caras, olha só, a gente teve falso rompimento aqui agora na SP500, né? tava bonita estava querendo romper aqui. A Nasdaq, que eu tava acompanhando também, ela rompeu aqui agora, talvez tá? um rompimento nessa, nessa, nessa faixa aqui, o Mini Futuros, né, e... Vamos ver se consegue manter o um suporte aqui agora nesse, nesse topo anterior, tá, galera? Tem que ver aqui agora, né? E acompanhe também o índice o do dólar, que acho que é extremamente importante. Que nesse momento está rompendo para cima aqui, nessa LTB. Ó. Tem uma LTB aqui agora, que a gente está rompendo para cima, tá? Isso aqui é um pouquinho preocupado, preocupante, tá, galera? Mas vamos ver. Isso aqui pode ser que o índice do dólar acabe não pegando muita força. Né? A gente pode acabar, inclusive, formando aqui uma divergência gigante aqui, tá? em tempos maiores, até no diário, deixa eu dar uma olhadinha. No diário a gente pode acabar formando uma divergência aqui também, tá? Então acompanha o índice do dólar, tá? Eu acho que se ele pegar muito embalo aqui a gente estiver uh, próximo dessas regiões dos 22.700 aqui para o Bitcoin, eu acho que daí pode ser um pouquinho complicado, tá galera? Mas na medida que o preço do Bitcoin for retraindo aqui, se eu ver fraqueza aqui no índice do dólar, a gente pode ter oportunidade grande aí para o Bitcoin, tá bom? Eu só queria mostrar para vocês aí a questão do risco de retorno, eu acho que isso que é interessante. Um... Para short aqui, galera, Para short realmente tem que avaliar de botar um stop aqui acima dessas regiões, né? Então a gente tem um stop bastante longo aqui agora, tá? É de 6, 7%, tá? Eu acho um pouquinho complicado. Hum, eu não sei não, essa região aqui dos 24 tá bem perigosa botar stop, Tá? Uh, porque a gente tem esse gap da SME. então tem que botar o stop mais acima, na minha opinião, quem quiser shortar aí, tá? tome cuidado. É, infelizmente aqui agora né, não consegui fazer o short maior que eu gostei de fazer ontem, né? fiz um pequeno aqui agora, vou esperando aqui agora, acompanhando os gráficos e atualizo vocês à medida do possível o que for vendo aqui para o Bitcoin. Tá bom, galera? Eu acho que é isso que eu tenho para vocês aqui, deixa eu ver se tem algum outro ponto importante, não indicador de sentimento. Eu acho que já, esses pools de criação aqui continuam, tá? Deixa eu botar aqui também esses, esses, esses valores aqui para a gente ver. A gente fechou esse pool aqui, não fechou essa região, que eu botei um, um outro short aqui, tá? Botei posição de short aqui vendido nessa região, tá? Mas a gente tem esse gap SMI aqui agora, né? A gente pode... Uh, o preço ainda poderia vir aqui buscar, mas com essa, com essa informação de fundo aqui, já fica um pouquinho mais complicado de shortar, tá pessoal? Eu gosto realmente de, de pegar aqui primeiro embalo, se ele vai buscar e volta, tudo bem. Mas agora com essa formação aqui, já tá me deixando mais, mais bullish um pouco. Tome cuidado aí, tá? Para não, não acabar uh, shortando. Se shortar aqui nessa região, tem que botar um stop acima da região aqui, na minha opinião, acima, acima da região dos 24.800 aqui, tá? Então tem que botar isso na balança aí também. Fechou, galera? Então, acho que basicamente é isso. Espero que você tenha gostado aí do, aqui do vídeo. Se você gostou, deixa aquele like para apoiar, se inscreva no canal, ative todas as notificações. Vou deixar o link aqui de como operar na Prime Speed também, do lado direito. Então, qualquer novidade, eu volto aí no Telegram ou aqui no YouTube. Um abraço!